Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. A última prova do líder está emocionante. Após a desistência de Camila e Juliette, Gilberto e Fiuk são os únicos remanescentes na prova, que garante vaga na final do BBB21. Após... Mais de 8 horas de disputa, Gil avistou uma esperança, um inseto verde com asas longas, próximo a ele e viu como sinal de sorte. Apesar de expressar sua alegria, Gil logo ficou em dúvida sobre qual era o inseto. Se não for uma esperança, é um grilo. Não é a primeira vez que isso acontece com o brother na edição. Na terceira semana do programa, uma esperança pousou em Gil, e o que deixou muito feliz. Ele recordou que na infância era apelidado de esperança, numa referência a um inseto, por causa das roupas verdes que utilizavam para ir à igreja aos domingos. E você, está torcendo para quem seja o vencedor da prova? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo!